O espaço de Indústria 4.0 busca mostrar para o público, para os empreendedores, para os empresários, as tecnologias, os pilares da tecnologia da Indústria 4.0. A Indústria 4.0 é formada por diversas tecnologias, por exemplo, robôs autônomos, Big Data, são é, trabalhar com grande volume de dados, computação em nuvem, cibersegurança, que é a segurança na internet, na segurança da informação, e realidade aumentada. Todas elas vão trazer um benefício de ganho de produtividade para a empresa, melhoria da qualidade, e também ela, essas tecnologias elas possibilitam, para é, não só para empresários de indústria, como também aquele que quer montar uma empresa de serviços, para prestar serviços nestas tecnologias para médias e grandes empresas. É, a gente tem uma parceria muito forte no stand, no nosso espaço, com o Senai. Ele traz e apresenta essas tecnologias e também ele orienta para a formação profissional de quem quiser entrar nesse mundo da indústria 4.0.